Gente... A gente tinha marcado anteriormente uma manifestação para se concentrar na Rua Europa 414, que é a Rua do Dória. Mas a polícia agiu de forma muito abusiva e estava revistando manifestantes pessoa por pessoa na entrada da Escócia e na entrada da Rua Itália. Então, pela segurança das pessoas, a gente preferiu trazer para cá para esse cruzamento. Se você liberar a Faria Lima para a gente, o fluxo estiver fluindo na Faria Lima, vocês pegarem duas faixas que a gente acertou, você libera o fluxo, vocês não interrompem a Faria Lima inteira e a concentração vai continuar. A polícia daqui aqui para preservar a de vocês. Decidi vir na manifestação hoje porque eu sou uma mina de periferia e esses dias eu estava sem grana para conseguir vir até o meu serviço, porque eu trabalho no Oscar Freire e, e moro em Perus. Eu vim acompanhar minha filha, que quis vir participar do movimento. Eu me preocupo bastante. Eu vejo que está extremamente violento, né? A repressão está muito grande. Fechar as ruas com o pessoal de tropa de choque com as polícias, quer dizer, é desnecessário. Isso incita mais a violência, na verdade, né? Eu acho que o aumento de policiais acaba incitando mais a violência que poderia não ter. Chega essa Porra, I'm <laughs>